Oh, irmão, vamos para a igreja? Ah, não vou não. Mas por que não? Eu não posso ir para a igreja, porque eu sou a igreja. Este é o segundo episódio da série das sete igrejas de Apocalipse. E hoje a gente vai falar a respeito da cidade de Éfeso. Éfeso era um grande centro comercial e teológico do Império Romano. Jesus se apresenta nesse texto como aquele que tem as sete estrelas na mão e que caminha entre os sete candelabros as sete estrelas representam os sete anjos e os sete candelabros representam as sete igrejas a igreja de éfeso como sendo a primeira pode ser interpretada como a igreja primitiva pensando nas sete eras sendo a igreja primitiva essa é a primeira igreja a igreja missionária a igreja apostólica ou simplesmente a igreja enviada, porque a palavra apóstolo é sinônimo de missionário e também sinônimo de enviado. Jesus ressalta alguns pontos positivos para a igreja de Éfeso. Ele destaca as obras e a perseverança, o que reflete um caráter missionário da igreja, uma igreja que, por causa do posicionamento que tinha, estava acostumada a receber perseguições. Outra característica de Éfeso é que eles combatiam os falsos apóstolos, pessoas que apareciam em nome de Jesus quando Jesus não os tinha enviado. Outro ponto positivo é que a igreja de Éfeso odiava as obras dos Nicolaitas, assim como Jesus também odiava. Nicolaita nada mais é do que um seguidor de Nicolau, ela é uma junção de duas outras palavras que podem significar vencedor do povo então o que é um Nicolaíta? é alguém que segue um vencedor do povo e não devemos nos apegar a seguir personalidades vencedoras porque para nós nos basta sermos seguidores de Jesus também existem pontos negativos Jesus disse que os Efésios tinham deixado seu primeiro amor muita gente confunde essa palavra amor com a palavra eros, que trata da visão de um amor carnal, um amor de paixão. E Jesus não está se referindo a respeito desse tipo de amor, dessa visão romantizada a respeito do amor. E nem do amor de amizade, que é o amor relacionado à palavra philos, o amor de amizade. A palavra que existe no texto grego aqui é a palavra agape que significa amor, o amor incondicional, aquele amor que Jesus expressou para nós quando morreu por nós. E esse amor também pode ser compreendido como sendo caridade, no sentido de prática de boas obras. Também no sentido de ser fiel às palavras de Jesus. E Jesus está fazendo um chamado ao arrependimento. Essa palavra vem do grego metanoia e significa mudança de mentalidade. É como se Jesus estivesse dizendo para gente, arrependam-se, mudem suas mentalidades. E a gente pode entender isso como se fosse um chamado para deixar de praticar as obras mortas, as obras religiosas que não têm significado para Deus, para que a gente volte a praticar as obras que a gente realizava no princípio. São obras simples, obras com entrega de coração e não simplesmente rituais em que a gente participa ou tradições que a gente segue, porque a gente vê que outras pessoas também estão seguindo. E o que acontece se eu não me arrepender? Então Jesus diz que o seu candelabro vai ser retirado do lugar. Tá bom, mas o que eu ganho se eu me arrepender? Nesse caso Jesus diz que você vai poder comer da árvore da vida. Perceba que tanto o castigo como a recompensa estão associados ao posicionamento que Éfeso tanto buscava. E ela fosse perder a posição do candelabro que ela tinha, isso mostra o quê? Que ela ia ser castigada no seu posicionamento. Caso essa igreja se arrependesse, então ela receberia uma condição de posicionamento que o homem já tinha perdido desde o Éden que era poder comer da árvore da vida, uma recompensa por toda a eternidade. No próximo vídeo, vamos ver como a era de Éfeso pode desencadear a era de Esmirna. Se você se identificou com essa igreja de Éfeso, combativa, que faz provocações, então faça um comentário e aí você pode aproveitar para fazer a sua inscrição e a gente se vê no próximo vídeo.